Oi, é da GF Serviço Financeiros? É que eu me de vocês e eu queria comprar casa, tô buscando comprar uma casa. Eu vou contar aqui a minha situação. Eu moro 20 anos de locação, eu tenho uma renda de 1.800. E eu não tenho entrada para dar um imóvel, certo? E eu estou com escolha de baixo porque eu acabei de separar do meu esposo. Eu queria saber como funciona para mim ter essa casa, eu não aguento mais ficar em locação. Então estou comprar uma casa imediatamente. Ah, certo, entendi. Qual é o seu nome mesmo? Aqui é a Maria. Ah, Maria, beleza, Maria. Então, Maria, como você me explicou né, a sua situação, você está com score baixo, né? Já tem 20 anos de aluguel né, pagando aluguel, o financiamento tem que ter entrada, tá? E tem que estar com um score bom também, para que a gente possa aprovar o um financiamento. Só que a gente pode estar tá te atendendo também de uma outra forma. Para você sair do aluguel, né? Já tem 20 anos que você sai de aluguel, a gente tem a carta de crédito do consórcio. Então tá explicando aqui como que funciona para que você possa adquirir sua casa, tá? O consórcio ele é uma forma de compra também, sem pagar juros nenhum, tá? Você vai escolher o valor de parcela de acordo com o valor desse imóvel que você viu, tá bom? Então, este imóvel, é, você vai pagar o valor de parcela para ele e você vai concorrer mensalmente com sorteio e lance. Todo mês você vai participar da assembleia e pode acontecer de você ser contemplada né, por sorteio ou lance. Lance é uma forma de antecipação de parcela e basta você estar tá pagando sua parcela em dia para que você possa participar, ok? Você entendeu certinho? Ah, entendi, Gabriel. Então, vou fazer esse financiamento, então. Vou pagar os boletos aí certinho. Eu quero ter minha cara, já moro 20 anos, não tô aguentando mais. Vou fazer esse financiamento sim, tá bom? Hã? Não, Maria, como eu te falei, essa forma não é financiamento, é um consórcio. Meu Deus.